He he. Eu tô aqui com mais um vídeo para mostrar os Clube Pinguim Ativos 2022 Os CPPs, o Private Serve E eu vou baixar alguns e testar alguns com vocês, ok? Aqui temos todas as informações Eu vou colocar em português aqui É só você botar com o um botão direito e clicar em traduzir para português Aqueles que receberam um direitos autorais da Disney Ou de... da polícia, né? De direitos autorais Temos vários aqui Clube Pinguim Wide, Clube Penguin Eu não vou ler esse aqui porque esse aqui não importa mais Desses aqui tem quatro online Que é o Super Clube Pinguim O CP Aventura Pinguim Pinguim Antigo Criador de CBP São esses quatro que estão online Que receberam direitos autorais Servidor privado Jogável, assim É, é isso que a gente vai falar em Inglês em ordem de de popularidade que é o New Club Pinguim, o Frippi, Que eu vou baixar o Flip agora Vou deixar esse site num comentário fixado E o Flip é o mais famoso, eu já ouvi falar sobre ele Tava afim, olha que lindo é, um, é bem básico o site, né? Criar uma conta hoje para jantar nós Vamos criar uma conta sim Ah, aqui tem um, eu vou baixar o Anderson Nunes, é claro Tem para MacOS, da Apple, Linux, Linux E mais Linux, quem usa Linux e desistiu da vida, né? Vou pegar aqui em download Eu tava baixando aqui Enquanto isso, vamos criar um Pinguim no Flipper Aqui eu desativo Vou colocar aqui meu e-mail dos pais, minha senha. Escolhi o cu do pinguim. Escolhi logo azul pra mim não comprar, né? Escolha o balão. Pode vou colocar em traduzir para português e eu vou colocar aqui meu e-mail e criar a senha gente criei e já baixou olha que legal qual o nome desse desse bagulho aqui dessa festa é o flash player requerido. É eu já baixei aqui vou instalar o flip e eu não vou jogar gente eu só vou mostrar para vocês um pouco sobre tá instalando o pinguim antigo eu já fiz uma conta então eu vou baixar ele o None postou uma lista né de regras de dicas de segurança para vocês eu também vou deixar porque eu gostei muito dessas dicas None. play no antigo pinguim eu também já criei uma conta Tem um vídeo sobre esse no canal É só vocês verem Tem um lançamento em português Olha que legal Eu vou baixar em português uma meu contador 64 bits É um índice 64 bits Se o seu for 32 Você baixa 32 Se for 64 Baixa 34 eu Vou clicar aqui E já tá baixando Esse qual eu não conheço É inglês também Vamos pular Menos jogado Cpp Baseado no lançamento De pequenas alterações Poucos jogadores online em Espanhol Tem um super clube Pinguim clássico eu vou baixar também thing. Eu tenho, inclusive, eu tenho conta, por isso que eu vou baixar. Tem o Universal Pinguim que tá todo mundo falando disso aqui, não para de falar. Vou baixar também ele também. Inclusive, vai ter servidor em português. sobre o clube pinguim, eu que deveria fazer isso. Em português, temos o nosso Bad Fan Fanshield CP, que é o novo e um único português, o clube pinguim privado. E em francês, temos Aventura Pinguim, que inclusive eu amei e eu vou baixar também. É isso. Esses são que eu recomendo baixar. O de espanhol, o do francês, tem russo, misericórdia Eu que vou baixar. O O CP também eu tenho conta, mas eu não vou baixar porque é um, é um velho, é velho. Próximos servidores privados. Gente, pra que fazer isso? É só problema, não faz mais. Aqui tem uns próximos, eu não vou citar todos. Só você entrar nessa página. Servidores privados cancelados. Inclusive o Clube em Português. Tem umas informações aqui. Tem uma que estava errada sobre o Clube Pinguem Brasil. Ele não recebeu dois direitos autorais. Recebeu um. O Clube Brasil fechou porque comer de receber um direito autorais que tá escrito aqui que recebeu dois, mas não foi isso, tá? Gente, então tá errado. Temos esse servidor privado fechado, tem vários. Gente, o Flip baixou aqui. Olha que legal, gente. Miss que acepte vinha jogar. Vamos jogar. Sim, temos que baixar, traduzir ah, aqui. Um Windows que não nunca se traduz. Agora tá baixando. Eu tinha que pinguim baixou. Vou clicar em abrir para baixar o super Pinguim. Download para o Windows, isso esse de novo. Ah, tem pelo mídia, gente que pobreza, cara! Não pode fazer um link direto. Na moral, que é isso, hein? Sobre... Ah, ainda tem um anúncio enorme. Parabéns, gente, Sugando o dinheiro das crianças. Olha, ele tá baixando os três. O Gente, Clube Pingue. Abrindo. Gente, o meu abriu, o meu abriu isso. Antique Sale PT. Geralmente é porque não é verificado, entendeu? Não é reconhecido. Então eles colocam isso. Mas eu acho que não tem vídeo. Aí você clica em fornecer mais informação e, e clica em executar mesmo assim. Se vocês baixarem, provavelmente vocês não vão baixar. Vai abrir isso aqui. Você clica em seguinte. É o alguém antigo pinguim, tá gente, antigo clube pinguim, criar tá atalho uma área de trabalho, instalar é só clicar em avançar e instalar, que é sucesso, vamos esperar instalar, enquanto isso, vamos instalar o super clube pinguim, vamos clicar em abrir você pode vir aqui, ok, nesses três pontos aqui, e clicar em download, e vai abrir sua alba de downloads no seu computador, aí você clica em mostrar a pasta e instala por lá, o antigo clube pinguim é pesado, hein, 216 mega num jogo de clube pinguim na moral, pronto gente, Baixa Fechou, aí executar o Antigo pinguim não, né? Mas eu vou executar só pra ver se tá rodando instalação do Super Clube penguin, Eita que o computador vai explodir hoje, hein? Com tanto Clube Pinguim Olha, tem um Flip, olha que bonito, velho. O Flip tem um Antigo... Clube pinguim Gente, automático está instalando o Super Clube Penguin. O antigo Clube Pinguim iniciando. Na cara dura. Iniciou o antigo Clube pinguim E se você não tiver uma conta, você clica em criar. Eu acho que eu já tenho, só que eu não lembro. Concordar com as regras e os termos. Além de a gente não concordar. Escolhe o nome. Será que eu não tenho? Vou tentar aqui. Em febraim. Vai vermelho. É, eu já tenho. É, eu já tenho uma conta. Mas é bem fácil criar um pinguim, tá? Quer ver? Clique em iniciar, você vai colocar a senha, confirmar a senha e e-mail. Coloque o e-mail verdadeiro para você perder a senha. Tem como recuperar. Gente, o Super Club Pinguim já baixou, já tá aqui. Olha que bonito. Os três. Ai, meu Deus. Cadê o New Clube Pinguim? Que tá com o aplicativo do Clube Brasil. O, New, o Super Clube Pinguim tá iniciando normal. Você clica em que é um pinguim. Se você não tiver, eu já tenho. Por isso que eu baixei, entendeu? Ó, os deles são bem um pouco diferentes. meio Pedium, né? Que é um pinguim, digitar um nome. Você digita um nome, blá blá. Blá, confere seu e-mail, aí você tem que concordar com um bocado de regras Você nem sabe o que é Confia em sua senha É isso, e é criar pinguim Se não tiver funcionar você fala com o suporte de todos os clubes pinguim Pra eles te ajudarem E o nosso aventura pinguim foi, finalmente Vamos lá abrir nossa aventura pinguim E os mais populares Super clube pinguim, new clube pinguim Flip, universal pinguim e, e o nosso pinguim antigo Gente, olha que legal é bem simples. Você pode maximizar a sept. A Vinha jogar. Se você não tiver um pinguim aqui no aventura, pinguim, você clica aqui em criar um pinguim. Sempre vai estar na parte de baixo. Ele vai abrir outra tela para você. Onde é que eu tô? Ah, eu acho que é aqui ó. Inscription aí ah, a mesma coisa, gente. Em e-mail, criar uma senha, nome do pinguim, escolher o igru, marcar tudo aqui e criar um pinguim. Eu já tenho, então eu já tenho. Então eu não vou criar. Eu já fiz um vídeo criando, então se vocês quiserem ver. Gente, olha aqui realmente o Universal Pinguim é esse 64 vídeo de Vou aqui executar como administrador. Se os darem erro em qualquer clube pinguim, só executar como administrador. Ficar em sim. É muito estranho porque eles não têm um site, entendeu? Então, pra mim, eu não encontrei nenhum site deles. Bem-vindo. Uhum. Não quero saber, tá? Seguinte, criar, criar um cone Esquetroi. Tá em pronto, a gente baixou aqui. Então, esse é o CPPs que eu recomendo pra você jogar. E o que eu vou jogar? Se quiser outro vídeo, revisando cada um deles. Que eu já fiz esse vídeo, ok? Tá aqui aqui o Universal Clube pinguim deixar todos aqui no meio, nossa cabronco entrou na frente, tem aqui discord e criar um pinguim, eu vou entrar no discord já que eu tô com o discord aberto vocês pode entrar também, todos rodaram liso, chique no último, entrar em Universal Clube pinguim amei, não é igual o meu Clube Penguin que o aplicativo é muito, aqui eu posso criar um pinguim, a pizza, é aquela mesma coisa, eu vou deixar para criar depois no próximo vídeo, para não ficarem longo, e gente, no, no servidor já tem chat em português. Que legal. E a última conversa foi ontem. Tá parado esse chat. embora aumentar, gente. Então é isso, gente. Beijo na asa. E até a próxima.